Fala galera, Fábio The Rocks na área, tudo bem? Hoje o assunto que eu vou abordar vai ser o seguinte Gravar em casa, utilizando um microfone comum, mas tirando um bom som de voz Fica ligado comigo aí Então galera, seja muito bem-vindo ao canal Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal Clica lá no sininho para receber as notificações, deixa seu like e também deixa um comentário aí embaixo, se você teve dúvida, se você tem algo a acrescentar que seja relevante, por favor, o espaço é todo teu. E o seguinte, é, durante muito tempo eu vim notando que as pessoas perguntavam, pô, eu queria tirar um som legal da minha voz, mas tem uma certa dificuldade. Então eu separei quatro tópicos bem importantes que eu acho que vai nortear bem aquela pessoa que está atualmente iniciando. Eu não estou falando aqui com pessoas que já têm pô, um mega... Sacada sobre a área de produção, não estou falando com uma galera que está iniciando, assim como eu estou iniciando, e eu peguei determinadas dificuldades no meio do caminho, tive que pesquisar bastante, e eu acho que eu posso ajudar uma galera aí que está querendo produzir, fazer os seus trabalhos, abrir um canal no YouTube, fazer alguma coisa bacana, até mesmo ao vivo, e eu sei que eu posso ajudar, então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Então, falando sobre isso, eu separei quatro coisas aqui que é muito importante a gente entender, a gente ter essa visão. Uma delas é o seguinte, o equipamento, a escolha do equipamento. A segunda coisa é a DAO, o software de gravação que você vai utilizar. É bem legal que você escolha alguma coisa, um software que seja legal, seja, não só intuitivo, mas que tenha as ferramentas adequadas para você utilizar o seu, é, é, grava, a sua gravação. Né? A execução propriamente dita, ou seja, você lá, colocar a sua voz, saber o que você está fazendo, isso é uma coisa bacana também. Né? e entender a questão de plugins, a utilização de plugins, a hierarquia desses plugins. Né? Então assim, dentro dessa narrativa, eu escolhi aqui, falando sobre equipamentos, vamos lá. Existem diversos tipos de equipamentos e nesse momento agora eu estou falando de placa de som. Computador, é lógico que você vai ter que ter um bom computador, um computador bacana, você não vai utilizar aí um computador que tenha pouca memória, que tenha HD pequeno. Não, você vai ter um computador adequado, eu posso até falar isso mais à frente, mas computador em especificamente eu não separei para falar aqui nesse, nesse vídeo. Mas eu vou falar aqui sobre placas de áudio, microfones, utilização da DAO e a questão dos plugins. Né? Então, lá, se você tem um bom computador, vamos pular essa fase, e você precisa de uma placa de áudio, ou seja, uma boa placa de áudio hoje para você utilizar. Você tem diversas no mercado. Você tem que ver exatamente o tamanho do seu projeto, se aquilo cabe dentro do seu bolso ou não. Né? você Tem uma, uma infinidade de placas de áudio no mercado. Faz uma pesquisa e tenta achar. Por exemplo, Focusrite, M-Audio, Personos, Tascan, Apodi, é, Behringer. Ou seja, são marcas de placas aí de áudio que você pode utilizar. Eu utilizo especificamente uma da Behringer, que é uma UM C22, ela tem duas entradas, uma para microfone, também serve para instrumento, né, que é balanceado e uma outra só para instrumento, ou seja, é o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer aqui, ela já suporta. Se eu tivesse que partir por um projeto mais audacioso, alguma coisa que eu tivesse que captar, alguma coisa com pô, uma excelência, sem, sei lá, é, eu partiria aí para uma placa mais pesada, uma Focusrite da vida, partiria, sei lá, para alguma coisa... É, mais pesada aí no mercado. Outra coisa que também eu tive é, que escolher bem, né? acho que todo mundo aí que é cantor, que já atua é, profissionalmente, sabe que pô, não vai escolher um microfone é, ruim. Né? Eu estou falando nesse momento de microfones desse aqui, dinâmicos como esse aqui, não estou falando de microfones condensadores, estou falando de você em casa com um projeto seu, querendo gravar suas préias, fazer suas músicas, até mesmo covers e você quer ter um bom som de voz, está aqui um microfone que você pode utilizar, um microfone comum eu estou aqui com um Shure SM58 na mão, que é o que eu uso nas minhas gravações mas você tem diversos outros no mercado, por exemplo, a gente falou agora da Shure mas você tem Rod, você tem Sennheiser você tem Neumann, você tem AKG, você tem Behringer, você tem outras marcas como TSI, Arcano, ou seja Depende daquilo também que você quer fazer. Microfones condensadores, lógico, você vai ter uma melhor captação da tua voz, um melhor trabalho na sua voz. Mas, como a gente está falando aqui da captação de um microfone comum, então, eu aconselho, de repente, um Shure. O TSI é bem legal. A marca Arcano me surpreendeu em algumas coisas. Né? Você tem a MXL também, que é bem legal, bacana. Você tem que ver aquilo que cabe, caiba dentro do teu bolso e a proporção do teu projeto. Né? Eu não vou usar pô, um Neumann, que custa... aí muito caro para fazer uma captação caseira, assim, eu, meu ponto de vista, né? Estou colocando aqui uma coisa muito pessoal. Então, a escolha de um bom equipamento, placa de áudio, microfone, cabeamento, né? Você vai ter também, manter os seus cabeamentos sem ruído, né? Se está gerando algum tipo de ruído, alguma coisa, vai lá, troca o cabeamento. Isso aí são coisas que... Manutenção básica para você já obter um bom som de voz aí. Uma coisa que eu separei aqui que é legal, que é o seguinte... É determinar o peso do seu projeto para a escolha desse tipo de equipamento, claro, né? Foi o que eu falei até então. E a DAO, né? Escolher uma boa, um bom software de gravação. é Outra coisa também, existem diversos softwares no mercado, desde Audacity até um Ableton da vida. Você pode utilizar milhões deles aí que existem no mercado. Existem gratuitos, não gratuitos, né? Mas eu vou falar aqui alguns. Tem Bitwig, Studio One, tem Ableton, Audacity... Pro Tools, GarageBand, Logic, é, o Cubase, o FL Studio e o Reaper, por exemplo. Eu separei esses daqui que eu já utilizei, já trabalhei com esses. Né? Você tem diversos outros aí no mercado que você pode utilizar. Né? É, eu utilizo o Reaper aqui. Até eu vou fazer um vídeo baseado no Reaper. Né? Então assim, eu utilizo o Reaper. Foi uma, uma você tem um o o Cakewalk também, que é muito utilizado, aí, bem antigo no mercado. E pô, funciona perfeitamente né? Já vi muita gente produzindo aí Com Cakewalk produzindo muito bem Porque também carrega uma boa biblioteca ali de, de plugins, que é o que eu vou falar daqui a pouco Mas assim, o Reaper foi o que eu mais gostei Uma interface bem, bem leve Muito semelhante ao, ao Sonar E eu utilizo o Reaper aqui nas minhas produções né? Vamos lá Outra coisa, é, a escolha do software, ela vai ter, lógico, você escolheu um software, não é que o software já vai ser exatamente aquilo que você precisou para fazer funcionar tudo. Não, lógico, você vai ter que ter um bom conhecimento, ou um conhecimento pelo menos básico de como funciona a sua ferramenta, para você saber editar, para você fazer lá a, a, a sua gravação devidamente, né? para saber se está clipando, é, trabalhar com os volumes, né? as automações bacana, ali, né? que o software proporciona para você, isso tudo é algo que você vai ter que ter em mente né? de como trabalhar, principalmente entender a utilização dos plugins. né. Lógico, primeira coisa, acho que eu vou até trocar essa questão, a questão de você é, colocar bem ou executar bem aquilo que você está fazendo, se é uma voz, saber a distância, como é que você tem os volumes que você vai estar tá ali já colocando para a entrada daquele som ali, né? Você saber se está clipando, se está rachando ali, ouvir bem, um bom fone de ouvido também é outra coisa que você tem que ter. Ou, né? Aí vamos falar de caixas de monitoração, mas vamos falar de algo básico aqui. Fone de ouvido, microfone comum, coisas que são simples, que é o seu dia a dia que você vai poder utilizar, que é algo que você comumente vai achar aí uma boa loja de instrumentos musicais, você vai achar com facilidade. Então, assim... Colocação da voz, saber colocar bem a voz ali, saber estudar isso, né? Não colocar a voz de qualquer jeito. A utilização da DAO, ou seja, saber utilizar bem o teu projeto ali dentro das, do seu software de gravação. Dominar um pouco, pelo menos basicamente, aquilo que você vai fazer. Saber o que é um input, como é que está a questão do output, onde eu coloco os efeitos. Tudo isso vai ajudar você a já a ter um bom resultado né? final aí do, da sua voz, né? do que você precisa. Né? E outra coisa são os plugins né você entender a hierarquia o que, o que vai ser colocado na minha voz como é que ela vai funcionar será que o que eu estou utilizando ela vai é, é, mexer muito com o timbre da minha voz de, é, de forma que assim modifique muito e eu não gosto do resultado final fique algo totalmente alto então assim algo que você tem que entender também como vai funcionar os plugins e aqui eu separei né também alguns nomes de plugins que eu utilizo na produção da minha voz Vamos lá, coloquei aqui, ó, compressor, isso aí para todas as vozes, especificamente vai utilizar esses elementos que vão trabalhar a dinâmica, né? Compressor, equalizador, para você equalizar a sua voz lá, colocar ela bacana. É, reverb, delay, limiter, de ou seja, tem diversos aplicativos, né, diversos plugins, na verdade, não é um aplicativo, mas plugins que você vai utilizar na sua voz para você tornar aquela voz mais encorpada, mais bacana, né? Fora aí outros, como você tem que utilizar, né? Você pode utilizar, lógico, aquela questão que eu falei, a boa colocação da voz vai é, assim, determinar também se você vai ter que fazer afinação. Aí eu já estou falando de você né, utilizar um Melodyne, um AutoTune, ou seja, alguma coisa que vai trabalhar a afinação da sua voz. É uma outra coisa que também você precisa entender, né? Se você está colocando a tua voz ali bem afinadinha, bacana, não quer dizer que você vai eliminar a afinação da voz, que às vezes você está... Colocou a voz, ela tá bacana, mas ela tá às vezes abaixo um pouquinho dali da, da, da, da, daquela nota, né? ela tá, tá um pouquinho no coma da coisa ali, mas você pode literalmente usar um, um programa como Melodyne para você jogar ela para o lugar certo, às vezes é posicionamento de ar, coisas desse tipo que podem acontecer. Tem muita gente que condena aí, ah, porque o cantor utiliza autotune, utiliza não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, são ferramentas que não trabalham praticamente só a afinação. Elas trabalham diversos outro tipo de coisas, tem inclusive até mesmo a dinâmica de como você colocou aquela a, a tua voz ali naquela coisa. Então assim, afinadores de voz, pelo amor de Deus, afinem suas vozes, trabalhem com Melodyne, trabalhem com programas de afinação para não sair aquela coisa é, ruim no final. né? Então assim, todo, todo programa, todo, todo cantor, toda pessoa que, que tem que ir lá colocar. Por mais que cante afinado, dá uma passadinha para ver onde houve as margens de erro. Se for algo gritante, volta, regrava, bicho. Vai lá. Tá vendo que algo que tá saindo, o ouvido tem que estar tá funcionando aí, regrava, entendeu? Depois passa de novo lá, vê se ficou legal, casa com a tua música, vai ter um resultado, cara. Tem que ser um resultado top, entendeu? Não é aquela coisa tipo, a ah, fiz, cantei de qualquer jeito aqui, vou lá afinar, vai ficar uma beleza. Não, isso aí eu condeno. Canta direito, posiciona a tua voz, coloca ela direitinho ali, percebe se tá dentro da, da tonalidade certa, daquilo que você tá fazendo. Se tá legal ali, tá bacana, tem um resultado que você sabe que vai ser 100% bacana, vai lá, utiliza os programas para dar exatamente a, a, a função que ele precisa, né? Chegar nas tonalidades certinhas ali, deixar tudo retilíneo para ficar uma coisa bacana, né? E aproveitando esse vídeo aqui, eu vou abrir a, a o Reaper, né? Numa parte aqui para a gente poder... Está conversando sobre os plugins, conversando sobre é, todo o, o, o, o aparato que eu utilizo para gravação da voz. Eu vou utilizar, vou abrir um projeto que eu já fiz, então você vai ver esse mesmo projeto, ou seja, como eu coloquei a voz, como ela vai ficar com os efeitos, sem os efeitos, né? Você vai ver que ela vai cair a. a, a, a qualidade, não a qualidade, mas os volumes vão cair. E assim que você abre, utilizando todos os, né, os, os, os, a, a, os plugins de forma correta, você vai ver que a voz, ela ganha um corpo, ela ganha uma dimensão e isso fica muito bacana. Então fica comigo aí, eu vou estar tá fazendo um vídeo agora totalmente voltado em cima da Dal para você dar uma olhadinha como funciona. Então galera, como eu havia dito que eu abriria aqui né, uma sessão aqui que eu gravei de uma música que está até aqui no canal, que é a música Essência. É, eu abriria para que nós pudéssemos ver tanto a interface quanto a parte de captação da voz né? no caso não vai ser uma captação de voz, a voz já está captada mas a função né? especificamente dos plugins né? eles sem os efeitos, com os efeitos e abrir aqui o plugin que eu utilizo que neste caso aqui eu estou utilizando o Reaper como software de gravação e o plugin que eu utilizo para voz aqui é o Isotope Nectar, é maravilhoso, muito bacana para utilizar, já vem com uns presets que são bem legais e eu utilizei aqui um preset chamado Classic Rock, lógico que eu mexi, eu dei uma ajustada nos padrões ali para que ficasse bacana. Então eu vou abrir aqui, esse aqui é o nosso som, né, que a gente está fazendo. Então eu vou abrir aqui para que a gente possa Está escutando o, o áudio, né? está mutado aqui, você está vendo que está mais escuro. Né? Se eu desmutar aqui a gente vai conseguir ver e ouvir é, o, o, o áudio né? do, do, do, do que está gravado aqui dentro. Então, vamos lá. Então pessoal, conforme eu havia dito, eu estou abrindo aqui, vai começar a música, esse é o Reaper em funcionamento. Vai começar a música que eu gravei, que chama-se Essência. Essa música está aqui no canal. Pode escutá-la depois do resultado. E eu tenho aqui os canais de violões que eu gravei, né, que veio, os violões algumas vezes para que desse essa encorpada, né, e aqui embaixo eu tenho a minha voz, aqui tá o canal de efeitos que eu tô utilizando e aqui a captação da voz, tá vendo que tá bem bacana, eu gravei de forma estérico, tá é uma coisa bacana, e eu vou pegar aqui e vou abrir o plugin. Esse é o plugin que é o Isotope Nectar que eu estou utilizando. E aqui está a sequência hierárquica que eu utilizei. Compressor, Equalizador, VC, Reverb, Limiter, UFX o e o Gator. Eu aproveitei essa hierarquia. Eu utilizei essa organização dos plugins para ficar um som de voz legal. Aqui está o compressor né, que eu estou utilizando. Nesse é o volume, ou, ou seja, o que ele está fazendo? Trabalhando a dinâmica da minha voz. Você pode ver os gráficos aqui, que ele vai trabalhando a dinâmica da minha voz. Baixando, aumentando, a gente tem que aumentar, criando uma dinâmica bacana na minha voz. Por mais eu utilizar aqui o compressor, ou comprimir mais, mais, ele vai comprimir até de repente é, suprimir algumas coisas quando eu for finalizando e de repente pode até sumir algumas. É, é, é formas Que eu esteja fazendo ali na minha voz para até sumir. Esse é o equalizador que eu estou utilizando, né? Enquanto a voz estiver fazendo, ele vai criando uns gráficos aqui, mas foi o gráfico que eu utilizei para timbrar a minha voz conforme eu queria. Você ouviu aí, né? O Deisser, o, o, o por exemplo, eu estou utilizando ele em torno de 5800, justamente para trabalhar a dinâmica de volume da minha voz. Como eu disse, o Deisser ele tem uma função de como se imagina como se uma pessoa tivesse com a mão ali no fader, né, no, no, no volume, e quando eu Você é, pode ver aqui nessa música, ela tem muito punch, muita colocação vocal ali, bastante volume de voz, né. Então, o DC trabalharia mais ou menos essa dinâmica aí para que não excedesse, não criasse é, picos ali, né, e a voz permanecesse dentro do, do, do mesmo lugar. A mesma coisa acontece com... Né? O compressor também é um plugin de dinâmica, vai trabalhar esses volumes ali, né. Então, a gente está falando olha quanto né, eh, o plugin de dinâmica, o compressor, o e o limiter, trabalhando as dinâmicas aí. Né? A diferença é que o compressor realmente ele vai trabalhar essa questão dos volumes, o Deisser, ele vai ter uma percepção e vai praticamente ele trabalhar a questão também dessa dinâmica de volumes, eh, trabalhando uma percepção, uma percepção ali, né? não um, uma, uma, um preset pré-determinado, mas uma percepção. Do, dos volumes, é como se alguém tivesse realmente com a mono fader ali trabalhando, ou seja, quase em real time. O reverb que eu utilizei, eu criei uma sala, você pode ver que essa sala, ou seja, tem um reverb específico ali que tá trabalhando não muito, eu não tô numa sala muito grande, eu tô numa sala que eu desenvolvi que eu achei que era essencial para cantar ali, ficaria um som bacana, uma a voz estaria bem encorpada, né? O limiter que eu utilizei, ou seja, para que o limiter? O limiter era é para eu ganhar volume de voz, ou seja, encorpar essa voz, ganhar mais volume na voz, mas também fazer com que ele não ultrapasse aquele limite. Então eu botei ali, aquele limite, eu botei menos 4.1, ou seja, a voz vai ganhar corpo e ao mesmo tempo ela não vai ultrapassar aquilo dali, para não clipar, não trazer ruídos indesejados. né? Eu vou depois mutar a voz você vai ver o resultado disso, mutar os efeitos da voz. Aqui um fx que eu coloquei, um efeito para que ele pudesse mandar para mim um phase, ou seja, para dar uma, um outro efeitozinho na minha voz ali, criar uma outra ambiênciazinha diferente, que eu escolhi o phase. Né? Tem muita gente, por exemplo, com Duran Duran, que utilizava coros na voz, que é bem legal, é, mas eu utilizei o phase aqui. E um gate, justamente para que possa cortar todo tipo de ruído indesejado. Tem ruídos aqui que eu não queria que saísse, coisas que... Né, de, Barulhinho, às vezes, de, de, de passando a, a boca no microfone. Coisas assim que são tão pequenas que o gate tem... É, fora microfonias ou coisas que pudessem acontecer, que ele cortaria logo de cara. De, de, ainda voltando, né, eu estou falando de gravação com microfone dinâmico comum. Tá? No caso, eu estou usando um Shure SM58. Tá? Eu vou voltar aqui, eu vou fechar, vou dar uma pausa aqui rapidinho. Vou fechar e a gente vai voltar... Lá na, na, na, no plugin para a gente estar tá vendo ah, esse som dele, como é que seria, né? Sem e com os plugins, ou seja, eu vou dar uma mutada no plugin naquele momento para você ver. Então, galera, então, como eu falei, eu vou voltar a tocar a música aqui e a gente vai falar sobre... Né, eu vou dar um bypass, ou seja, eu vou parar os plugins em determinado momento e você vai ver a funcionalidade dos plugins, né? Aqui tá, conforme eu tinha falado, ele vai estar tá trabalhando em cima da minha voz. Então, vai começar tocando com os plug Então, você tá vendo aí a voz bem encorpada, trabalhando bem, né? Dinâmica de cada coisa. Eu vou parar agora todos os plugins. Você vai ver aí que a voz, ela reduz, né? Cai bem aí a, os volumes, aquela timbragem que está ficou natural. Ou seja, a voz bem colocada, eu tive trabalho de gravar essa voz pra ficar uma coisa legal. E agora com os volumes, reverb, né? tudo funcionando. O compressor trabalhando as dinâmicas, o equalizador equalizando direito a minha voz de acordo com o timbre que eu escolhi, que eu queria. O decer trabalhando a dinâmica também nos volumes, aonde ultrapassar, né, ele tá ali trabalhando. A sala que eu desenvolvi para esse reverb, ó. O limiter ali de volume que eu coloquei, ou seja, o menos 4.1, ele não vai passar daquilo dali. Então, esses foram, hierarquicamente falando aqui, os plugins que eu utilizei, o efeito que ele causou ali dentro da minha voz, utilizando ou não utilizando aqueles plugins, você pode ver um resultado bem legal. E eu digo para você que está aí né, uma ferramenta muito boa para você utilizar, que é o Isotope Nectar. Né? que ele já vem com alguns presets aqui, se eu abrir aqui você vai ver diversos presets aí é a questão de você testar, ver como é que é cada preset desse aqui, é bem legal e eu assim, adoro essa ferramenta, ela serve muito bem para o que eu estou fazendo dependendo do estilo de música eu vou adequando esses plugins aqui para aquela né? aquela determinada função de voz que eu quero ali e acaba saindo um resultado bem bacana, bem minucioso né? Mas é aquilo que eu falei desde o início, você conhecer como funciona a DAO, especificamente o seu software, entender um pouco mais sobre os plugins e a funcionalidade deles vai te ajudar muito, na capta... não só na captação, mas também na... no preparo dessa voz para que você tenha um bom resultado. E eu estou falando até então de que a gente está usando um microfone comum. Esse, no caso aqui, que eu estou utilizando, está meio sombra aí, mas é um Shure SM58 que eu estou utilizando, mas você tem diversos outros microfones, como TSI, você tem os condensadores, mas no caso aqui eu estou falando de um microfone comum, microfone em casa gravando e utilizando uma coisa, né, os plugins certos, a dar certa, tudo direitinho. Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado, fica comigo aí no canal e fui!